As condições para cada um de nós exercer as suas funções medem-se logo pelos resultados. Ainda ontem o Sr. Ministro das Infraestruturas teve a ocasião de lograr um acordo que pôs termo a uma greve na CP, que já se arrastava há bastante tempo, prejudicando a vida do dia-a-dia -dia dos portugueses. pôs fim à greve por um acordo, e significa uma enorme melhoria para a qualidade de vida dos portugueses, Paz na empresa, que é uma empresa fundamental para a atividade do país e, para, sobretudo, para os portugueses que diariamente precisam de utilizar a CP para se deslocarem, para trabalharem, para regressarem a casa. E, portanto, isso é uma excelente notícia e isso é a melhor demonstração de que tais sejam as funções e como os bons resultados.